Olá a todos, eu sou Leonardo Rocha e bem-vindo ao canal Perspectivas Infinitas. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de planejamento versus expectativa. O porquê disso? Algumas vezes nós planejamos algumas coisas na nossa vida que não ocorrem exatamente como gostaríamos. E em cima disso criamos algumas expectativas, o que faz com que nos tornemos pessoas ansiosas, preocupadas e que não curtem o momento ou não relaxam. Eu sei que devemos cumprir as nossas metas, os nossos prazos, para que consigamos obter os nossos objetivos. Porém, nem sempre é assim. Às vezes, acontecem algumas coisas que impedem a nós de conseguirmos obter aquilo que desejamos ou que queremos. Às vezes, essas coisas que nos impedem, pode ser uma circunstância, uma pessoa, ou até mesmo nós mesmos, com os nossos medos e receios. Não é fácil construir algo, obter algo, ou adquirir, seja lá o que você queira, um carro, uma casa, fazer uma viagem com alguém ou fazer uma viagem sozinho. Isso daí requer esforço, requer trabalho. E leva-se muito tempo, às vezes, para obter uma coisa. Às vezes, aquilo que você pensa que pode conseguir em seis meses, talvez você vai levar um ano para obter isso. Então, se você conseguir alinhar bem as suas expectativas com o seu planejamento, de forma que seja realista, você conseguirá obter tudo aquilo que você deseja. É só trabalhar de forma concisa e de maneira estruturada para que você possa obter aquilo que você deseja. Eu sei que, por exemplo, alguns fatores externos podem prejudicar o andamento do nosso planejamento, às vezes atrasando em dias, meses ou anos. Porém, não podemos deixar que esses impedimentos essas situações atrapalhem a nossa vida. Eu sei, eu por exemplo, eu estava com alguns planos, algumas metas, algumas coisas em 2018, 2019, 2020, que eu não consegui realizar. Porém, não significa que eu não consegui realizar, que eu de fato não tentei, que eu não me esforcei o bastante. Significa que não foi possível realizar naquele momento. Não significa que não possa ser realizado. Isso depende muito. Às vezes tem alguns objetivos, algumas metas, que depois de um tempo não passa a ser importante para a gente. Só é apenas uma coisa a mais. E, às vezes perde o valor ou perde o sentido. E não significa que você tenha que manter algo do começo até o fim. Às vezes você pode ir até a metade do caminho e perceber que aquilo já não é mais útil para você. que aquilo não é mais interessante, não é do jeito que você gostaria. Em alguns casos, você tem que começar, você tem que ter o seu começo, seu meio e seu fim. Isso demanda tempo. Isso demanda vontade. Demanda energia. Demanda trabalho. Mas não é impossível. Se fosse impossível, a maioria das pessoas não conquistariam tudo que elas têm. E às vezes o que ela, as coisas que elas têm podem ser pequenas aos olhos de outras pessoas. Mas o trabalho que elas tiveram para conquistar aquilo, e o esforço, o suor, toda essa batalha, valeu a recompensa. Então, você sabe... Quais são os seus planejamentos? Você sabe qual, quais são as suas expectativas? Você sabe se condiz com a sua realidade? Se você consegue realizar aquilo? Se sim, anote num papel e procure fazer o mais regrado possível. Procure cumprir com as metas dentro do prazo. Se às vezes você não tem muita certeza do prazo, dá um prazo um pouco maior. Às vezes é melhor você ter um prazo um pouco maior e você conseguir concretizar, cumprir antes do prazo, do que você colocar um prazo muito curto e você ter que adiar. Isso é ruim. Às vezes, você ter um prazo mais longo e você conseguir adiantar, é melhor do que você ter um prazo mais curto e você ter que atrasar As expectativas são coisas que nós criamos mesmo, da nossa mente, ou são os nossos sonhos, são... Aquilo que desejamos de fato obter. Só que às vezes algumas dessas expectativas atrapalham a gente, nos causando ansiedade, problema de sono, problema com lidar com as pessoas, frustração e muitas outras coisas negativas. Se essas coisas negativas impedirem a gente de conseguir obter o que desejamos, podem nos impedir de obter uma vida estável, uma vida boa, uma vida com algumas conquistas, podem nos impedir de realmente até conhecer pessoas, fazer algumas atividades, algumas viagens, algumas aventuras, explorar coisas novas. E isso não pode ser algo que seja impeditivo. Nós temos que transformar essas expectativas, esses sonhos, em algo positivo, em algo que vai ajudar a gente a batalhar cada dia mais pelas nossas metas. Então, se aliarmos as nossas expectativas com o nosso planejamento de forma estruturada, positiva, podemos obter tudo aquilo que desejamos. Eu sei que estamos no começo do ano, no começo de 2021, mas ainda tem tempo para você alinhar as suas metas, fazer os seus planejamentos e saber quais são as suas expectativas em relação ao de 2021 ou mais para frente 2022, 2023, 2024 não sei que ano você vai estar vendo esse vídeo mas se conseguir estruturar de forma positiva e trabalhar em cima da sua meta com foco, determinação e sem nada e ninguém que te impeça você vai conseguir obter tudo aquilo que deseja eu agradeço a você que assistiu esse vídeo, espero que você consiga realizar as suas metas com um planejamento e alinhando muito bem as suas expectativas, de forma que não interfiram na sua vida. A minha esquerda, você encontrará mais dois vídeos para você poder assistir. Escolha um deles para você assistir. Além disso, não deixe de se inscrever no nosso canal. E se você gostou desse vídeo, Deixe o seu like ou o seu comentário. Muito obrigado. Espero você no próximo vídeo.